Se eu pudesse, eu velaria teu sono. Ficaria acordado ao teu lado, por todo o tempo de tua vida. Evitaria a tua morte. Se eu pudesse, eu a protegeria. Estaria sempre ao teu lado. Por todo lado a seguiria, Evitaria a tua morte. Se soubesse o dia da tua morte, mudaria a tua vida. Te traria alegria. Evitaria a tua morte.